e a necessidade de constante atualização. Psicologia em construção. E a gente está dentro desse processo constante mesmo, porque se a gente não construir, se a gente não crescer, se a gente não se ressignificar, nós vamos realmente perder espaço. E não é esse o intuito nosso, muito pelo contrário. A ciência é algo que tem que evoluir sempre. Por isso, grandes debates, grandes temas, grandes pessoas. E para isso eu chamo aqui a professora Daniela Zanini, né? professora Daniela, pós-graduada, é, professora de Psicologia Clínica e de Saúde, ela é pós-graduada no estrito Censos em Psicologia da Universidade Pontífica da Universidade de Goiânia, PUC Goiás, isso, seja bem-vinda. Também uma pessoa muito especial, muito interessante, por sinal, e você já sentiram um pouquinho do clima dessa pessoa que vai, nos, vai debater agora, professora Maria Conceição Corrêa Pereira, concita. Psicóloga especialista em educação e em saúde pública, mestre em psicologia clínica e institucional, doutora em neurociência e ciência do comportamento. Ela é também docente convidada do ITAM, no, no, no mestrado. Partic ela é... Nossa, é muita coisa, hein, Concita? É uma história. Cadê você, Concita? Tá aqui, vem, mulher. Eu estou lendo sua autobiografia. Hum. São 40 anos de atuação e ela disse assim pra mim, nesses 40... Agora, em pouco, a gente acabou de se conhecer ela falou assim, é, é um presente que eu estou ganhando completando os meus 40 anos de profissão. Pelo contrário, amor, o presente é nosso e aqui. Muito obrigada. Bom, vocês fiquem à vontade. O microfone de vocês. Com certeza, porque a gente está 10 minutos atrasado. E como a gente fala de trânsito e a gente fala de todo esse processo, a gente não pode correr, né? Vamos lá. Né? por favor o palco é teu É, primeiro, bom dia, bom dia a todos e todas, é, eu de fato estou me sentindo assim presenteada por estar aqui, é, me parece que eu sou a única representante da psicologia de aviação e é claro que eu tenho que aproveitar um pouco desse espaço para dizer para vocês que a psicologia de aviação no Brasil já existe há mais de 40 anos, porque nós estamos como o um instituto de psicologia aeronáutica que já fez 47 anos. E aí seria interessante que nós pudéssemos. Não, não tem problema. Não é, e assim, eu gostaria de trazer a minha fala a partir do lugar que, de fato, eu estou. E eu estou na aviação Há muito mais de 25 anos, na verdade. E eu gostaria que você pudesse passar para mim. Vem aqui, por favor. Eu começaria desse lugar. Como não dá muito tempo de que a gente pudesse entrar nesse site e, ao vivo, em tempo real, ter uma ideia de quantos aviões, nesse momento, estão circulando no mundo. Eu trouxe só a imagem, mas eu posso completar essa imagem com essa informação do dia 25 de junho desse ano. E no dia 25 de julho, nós tivemos um recorde de aviões no ar. Foram 20, 230 mil voos realizados em 24 horas. Isso considerando que a Boeing está com um avião que está em terra sem voar porque efetivamente no seu processo de desempenho tecnológico a relação com o homem teve aí um abate específico e foram dois acidentes seguidos com as mesmas características. E como também na minha é, linha de trabalho a gente atuou durante todos esses anos dentro do contexto da aeronáutica como investigadora de acidentes aeronáuticos, nós podemos trazer para vocês um pouco dessa composição do que, de, de como fazer a, a perspectiva de um, de um psicólogo dentro da aviação, como pensar a saúde dentro desse contexto. Bom, isso aqui são os aviões no seu processo é, básico de desenvolvimento de tecnologia. E na hora que a gente vê, por exemplo, o Boeing 777, eu diria para vocês que ele é de a última geração de um contexto de automação que já vem acontecendo na aviação há muitos anos. E esta é a cabine do 777. Vocês podem imaginar os pilotos funcionando nessa cabine? Bom, e aí não dá para a gente não falar um pouco com vocês nessa relação. Desenvolvimento tecnológico, sistema de aviação que inclui sistema de segurança de aviação, e a perspectiva do fator humano. Não posso deixar de falar nesse contexto, até porque nós vamos ter que pensar não só em pilotos, nós vamos ter que pensar em muito mais é, elementos de apoio e de trabalho para que esses aviões, que nesse exato momento estão circulando nos céus do mundo, possam ter uma funcionalidade ao ponto da gente poder dizer que o avião é de fato o meio de transporte mais seguro que a gente tem. Né? E aí, eu trago um pouco da ideia do desenvolvimento desse processo. Nós avançamos, há um tempo atrás, a gente pensava nesse ser humano que, que trabalhava no contexto da aviação, especialmente os pilotos, como grandes mitos, como grandes deuses. E isso deixou de existir. A gente precisa pensar nesse ser humano na condição, desse na condição desse ser humano e na mudança que hoje se pensa na possibilidade de compreensão da questão do erro humano e também na compreensão dos acertos. Inclusive, a gente vivencia hoje é, uma linha de pensamento que vai da condição que a gente chama de safety, que é segurança 1, e de safety que é segurança 2. Num a gente olha o erro, no outro a gente olha os acertos. Até porque não se pode ficar na perspectiva de quem faz, mas do como faz. Bom, quais são os paradigmas né, que nós precisamos avançar? E aí eu diria que no contexto das demandas atuais e das mudanças ambientais, a aviação ela evoluiu dentro dessas composições. É, novas tecnologias, sistemas dentro de sistemas, é, objetivos operacionais que incluem segurança, ambiente, custo, qualidade específica do serviço. E como demanda, a gente precisa e, e tem avançado muito na ideia de sistemas integrados, que trabalho em cima de apoio de rendimento, gestão de risco e que vai permitir mudanças de operacionalização. Quando a gente pensa em condição humana, eu não posso deixar de pensar que, enquanto ser humano, a gente vive de uma experiência de sofrimento. A gente, enquanto ser, nós somos seres de subjetividade. É, negar essa experiência e essa condição seria negar a própria é, vivência humana e como é que eu vou estar é, lidando com essas questões, seja em que modal for, seja no transporte terrestre, seja no transporte marítimo, seja no transporte aéreo. Como a minha especialidade é no transporte aéreo, eu tenho que trazer a partir desse modal. É, eu aproveito e dou um recadinho para as agências, porque assim como vocês, nós também temos uma agência reguladora, e eu diria que a atividade aeronáutica é a atividade mais regulamentada que vocês possam ter ideia de existência. E sem essa regulamentação, a gente não poderia conviver com tantos aviões no ar. E o meu recado básico é justamente esse, de que é preciso a gente despertar para a condição é, do risco potencial dos operadores qualificados Assim como no trânsito são pessoas qualificadas que morrem, assim também na aviação, quando algo acontece fora do contexto, também são pessoas qualificadas. E a outra perspectiva é quanto à perspectiva da atenção à saúde, que precisa se voltar a uma compreensão mais ampliada, onde a ideia biopsicossocial desse contexto humano vai se fazer presente em qualquer ação em qualquer contexto operacional e o que representa um acidente? Né? e qual é a implicação que a psicologia tem diante disso daí? e aí eu não estou falando só de psicologia da aviação eu estou falando de psicologia da ciência psicológica e eu diria que eu trago algumas perguntas ao invés de respondê-las, eu espero que vocês possam inspirar-se e tentar respondê-las no futuro. Estamos realizando uma avaliação médico-psicológica proativa. Estamos promovendo sinergia entre processos de avaliação psicológica e médica, pensando efetivamente como um processo de gestão de risco, gestar ameaças, gestar fenômenos de ameaça sobre o humano, e estudos já têm demonstrado que certas condições psicológicas e médicas na população podem ser prevenidas ou postergadas com mudanças no estilo de vida. Estamos trabalhando nisso. Vocês há pouco estavam falando na mesa anterior sobre o que a gente chama de psicoeducação. E sem a psicoeducação, nós não vamos de fato caminhar para a melhoria do sistema. O fator humano nessa dimensão específica da obtenção de licença, eu estou fazendo um, um corte em tudo que a gente pode fazer e verificar nos sistemas de moldais de transporte. Nesse corte, quando eu falo da certificação, a gente fala em certificação médica com avaliação psicológica na aviação, eu também diria para vocês que é preciso a gente pensar nesse ser humano como uma soma de sistemas e efetivamente o ser humano como um todo. E é também a gente precisa pensar que tipo de patologia esse ser humano ele vem apresentando nas suas relações de trabalho e como essa saúde ela é vista como elemento de prevenção, de mitigação e de efetiva resposta, com resultados que a gente possa ter na melhoria desses. E eu também trago a perspectiva de que a gente precisa entender que equilíbrio emocional versus transtornos psicológicos precisam estar permeando a compreensão para que a gente possa fazer uma relação entre transtornos e competência. Eu diria que no mundo da aviação, praticamente, nós não, não há compatibilidade que alguém tenha habilitação, mas não seja competente para fazer um avião voar. E aí, eu trago um exemplo da nossa prática, quando a gente utiliza recursos específicos de gestão do risco, porque a gente trabalha especialmente com segurança, e saúde é segurança. Quando a gente trabalha, por exemplo, num, num sistema de avaliação desse risco, o que eu posso dizer para vocês que, como risco intolerável para o sistema de aviação, seria ter alguém com transtornos mentais orgânicos, esquizofrenia ou outro tipo de transtorno que permita e amplie o risco de uma atividade que já é tremendamente geradora de risco. Né? E assim, dentro desse processo, o que, é que eu também gostaria de pontuar para que a gente possa fazer uma reflexão? Nas perícias médicas, eu peguei uma estatística de 2010, porque não encontrei outra estatística, ainda nessa época, quem fazia as avaliações psicológicas no Brasil ainda estavam muito voltados para os hospitais de aeronáutica. E nós temos aqui um índice onde a gente verifica que menos de 30% dos candidatos recebem laudo de incapacidade temporária. 0.01 recebe a condição de um laudo de incapacidade definitiva. E aí eu pergunto para vocês, o que, que a gente está fazendo com as nossas avaliações? Eu estou trazendo um recorte da avaliação, porque eu acredito que esse recorte é o que chamaria mais a atenção de vocês. E eu penso que também é preciso a gente é, trazer um pouco para vocês qual é a visão tradicional e qual é a visão que precisa ser atualizada. Eu vou me deter mais na visão que precisa ser atualizada, porque nós não temos muito tempo, e aí eu diria que eu preciso me vincular nas novas tendências do contexto das competências, e eu preciso me vincular nesse processo de complexidade do ser humano em seus aspectos emocionais e cognitivos, até porque é esse ser humano que vai estar atuando, e que já vem atuando na aviação, nos processos automativos. E é esse ser humano que, no dia a dia da vida dele, ele vai precisar se sentir é, ligado, vai precisar se adaptar para atuar nos seus processos quando ele estiver num carro de extrema automação. E o que, que a gente também precisa pensar como uma atualização? Usar outros métodos e que a gente possa ter mais dados que possa nos trazer cada vez mais a possibilidade é, de ampliar aquilo que a gente já tem dentro do sistema. Mudar de paradigma, aproveitando especialmente esse conhecimento já adquirido, e eu diria assim, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa trazer esses dados, nós precisamos escrever mais, é, notificar as coisas que a gente observa às vezes de maneira empírica, mas trazer isso de uma maneira mais simples. Procurar essa compreensão dos fenômenos humanos dentro de um contexto da realidade, a realidade da pessoa, do ser humano, com as relações que esse ser humano e, evidentemente, usar as ferramentas que possa permitir que esse suporte básico de acompanhamento seja pensado numa saúde ampliada, numa condição que vai além daquilo que a gente observa nos contextos de avaliações que a gente vem fazendo. E, para encerrar, eu diria que a, essa psicologia que a gente traz aqui, a partir do olhar da psicologia da aviação, <coughs> precisa ter esse compromisso e essa participação social tentando ser técnica e metodológica, com rigor científico, com, essa, com a constante inovação de ferramentas. Gente, eu trabalho há mais de 25 anos dentro da aviação. Eu digo para vocês que há 25 anos atrás eu trabalhava de uma forma. Hoje, eu tenho que trabalhar de outra porque eu precisei acompanhar todo o desenvolvimento que a aviação teve nesses últimos anos. E eu diria também que a gente precisa pensar em detectar riscos e implementar medidas que incluam aí mitigação, prevenção e proteção aos sistemas humanos. Só dessa forma que nós vamos poder é, diminuir as mortes que efetivamente no trânsito terrestre funciona, né? quantas mortes que a gente é uma quantidade no Brasil que é uma quantidade de guerra há guerras que não se mata tanto e eu também diria que a gente precisa sair dessa condição de foco, e aí eu trago a sua fala, doutor Roberto de que se a gente faz foco no indivíduo simplesmente a gente esquece que esse indivíduo, ele está inserido no contexto que perpassa Inclusive por todas as suas condições de vida, na família, no trabalho, nas condições que ele possa ter econômicas é, e todos os contextos sociais. E eu convido vocês a conhecerem um pouco da nossa Associação Brasileira de Psicologia e da Aviação. Ela nasceu em 2013, nós estamos na nossa terceira gestão, eu continuo fazendo parte da diretoria. E eu gostaria muito que vocês pudessem é, conhecer e ter uma ideia do que o Brasil já faz como psicologia de aviação. Só para vocês terem uma ideia da representatividade da psicologia é, da aviação do Brasil, o Brasil é o único país do mundo que efetivamente tem a presença do psicólogo na investigação de acidentes aeronáuticos. Encerro por aqui. Muito obrigada. 40 anos de produção, uma disciplina fantástica. tempo é dado. É Dani, ficou o desafio. <risos> Obrigada. Bom, eu me aqui por conta da luz. Né? Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui receber esse convite da associação tão querida de vocês e espero poder contribuir com a discussão nesse momento. estamos aqui para conversar um pouco sobre a mesa, o profissional da saúde, a necessidade de constante atualização, a psicologia em construção e na verdade acho que esse espaço, ele faz parte de um convite que esse congresso está fazendo a nós psicólogos, não é? E ao, ao pessoal da medicina do tráfico, que é a necessidade de constante construção e aí é nessa linha que eu vou fazer minha fala hoje, né Aqui agora nesse espaço e também vou fazer a minha fala desde o lugar que eu ocupo, que é muito mais na psicologia da saúde e não na psicologia do tráfego, tá? Então a, a minha contribuição com vocês hoje vai ser desde essa perspectiva. É, a psicologia da saúde, ela é uma especialidade da psicologia, não é? É uma especialidade nova foi criada em 2016 ou reconhecida em 2016 Ela mundialmente ela foi instituída pela APA nos anos 90 e aqui no Brasil só foi reconhecida em 2016 por meio de uma alteração da resolução 13 de 2007 que incluiu a 12ª especialidade chamada psicologia da saúde ah, ela traz uma emenda Vasta, e eu trouxe a emenda aqui para apresentar para vocês, mas não quero me delongar muito nela, quero chamar a atenção para os aspectos que eu coloquei destaquei em vermelho, tá? E mais tarde a gente comenta. Então, o psicólogo da saúde, o especialista em psicologia da saúde, é aquele que atua em equipes multiprofissionais, interdisciplinares, no campo da saúde, Analisa, planeja e intervém nos processos de saúde e doença em diferentes estabelecimentos e contextos. Estabelece estratégias de intervenção com populações e grupos específicos. Contribui para a melhoria das condições de vida dos indivíduos, família e coletividades. Desenvolve ações de promoção da saúde prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Colabora com processos de negociação, fomento e participação social desenvolve ações de gestões em vários serviços de saúde, desenvolve ações de formação de trabalhadores, domina conhecimento sobre reforma sanitária, faz gestão de trabalho e educação permanente em saúde, trabalha com financiamento, avaliação, monitoramento de serviços de saúde, exerce funções em instâncias municipais, estaduais ou nacional. E por que, que eu trago essa e meta da psicologia da saúde por que eu destaco esses pontos em vermelho, né? Exatamente porque eles explicitam a interface do que a gente está chamando de psicologia da saúde e a psicologia do trânsito, que é outra especialidade reconhecida nessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, não é? Hoje chamada psicologia do tráfego, né? Mas a apresentação aqui, ela está como psicologia do trânsito. Ah, e a, da onde vem essa interface? Não é? O psicólogo da saúde, ele acaba ah, fazendo essa interface, como foi colocado nas apresentações anteriores, porque a saúde está intimamente relacionada com a mobilidade humana. Ela não só interfere na mobilidade humana, como as consequências da falta de segurança, os efeitos dessa mobilidade humana também traz ah, consequências para a saúde do indivíduo. Então, é uma via de mão dupla. E aí eu trouxe alguns estudos, alguns dados para vocês, não é? Uh, de estatísticas e eu penso que esse congresso apresentar, preparar minha apresentação, não vou me delongar muito nesses dados porque eu imagino que vocês devem saber disso já assim, é né? na ponta da língua, mas só mostrar as estatísticas nacionais retiradas do DataSus dos acidentes de trânsito, nós temos um, um número de acidentes de trânsito muito alto e embora essas estatísticas temo demonstrado que nos últimos, no, no último ano tem havido 2015, né? último ano desse estudo tem havido uma queda. essa queda não é tão significativa assim e a gente ainda está falando de um número de, de acidentes uh, com morte muito grande. também agora, se os acidentes com morte diminuíram as estatísticas nacionais dos feridos graves em acidente de trânsito não param de aumentar, elas são crescentes. E aqui a gente tem um grande problema, não é? também já discutido em outros momentos nesse Congresso, que é a consequência ah, do, do que acontece no trânsito ou no tráfego. Né? As consequências são drásticas e essas consequências elas afetam diretamente o sistema de saúde. Trago um outro estudo, um outro dado né? do Observatório Nacional de Segurança Viária, uh, que mostra o índice de violência pública e violência no trânsito. E esse estudo mostra que existe uma relação na grande maioria dos estados brasileiros, entre a segurança pública e a segurança no trânsito. Quanto mais violento uma cidade, mais violento o seu trânsito. Embora tenha algumas situações que fogem a regra. O marronzinho é a violência no trânsito, o amarelinho é a violência na cidade. Então, por exemplo, Lagoas é um estado muito violento, mas até que no trânsito ele é menos violento, né? a linha pontilhada vermelha é a média nacional de violência no trânsito, a linha pontilhada em azul a média de violência pública, tá? então a gente vê por exemplo algumas cidades e aqui eu, e alguns estados, perdão, e aqui eu chamo a atenção para Santa Catarina e depois eu vou explicar por quê que a segurança pública, uh, o Está, a violência pública está no índice abaixo da média nacional Mas a violência no trânsito está muito alta não é? E assim a gente tem vários outros Tocantins também tem esse perfil Piauí também tem esse perfil não é? Então o que acontece para... E aí eu volto ao indivíduo Mas também convido vocês para pensar... Uh, nas relações sociais que se estabelecem para que as pessoas sejam violentas na cidade e violentas no trânsito e é a consequência disso no sistema de saúde. Bom, e eu convidei vocês para olhar Santa Catarina porque eu trago aqui um estudo do custo social e econômico dos acidentes de trânsito, pedestres e ciclistas que foi realizado no estado de Santa Catarina pelo Tichê. Esse estudo ele é do ano passado, não, desse ano. Ah, e esse autor ele faz um, um estudo de, do impacto econômico dos acidentes com base eh, em algumas metodologias de estimativas de custo. Então, ele, ah, os valores de morbidade, ele calcula por meio das despesas médicos hospitalares obtidas no DataSus e faz o cálculo do custo método 1. Também utiliza as despesas médicos hospitalares, a perda de produtividade, além de outros fatores retirados do IPEA e calcula o custo pelo método 2. E os valores obtidos pelas despesas dos óbitos, ele o que eles calcularam foi o custo de produtividade, essa, o quanto essa pessoa deixou de produzir em prol da sociedade, o impacto que isso tem na sociedade, além da população em idade economicamente ativa, perdão, com, é, comeu um L aqui, tá? Ah, também utiliza a idade da pessoa como um fator a ser calculado né, quantos anos de atividade econômica ele teria por meio do rendimento do censo de 2010, calculando o custo 1 e por meio do PINAD do IBGE, calculando o custo, o custo do metro, por meio do método 2 com tudo isso ele calcula o custo total né, qual o impacto dos acidentes e mortes por bicicleta e pedestres na, na, na, na economia. E aí o que eles encontram, né? aqui está a tabela, eu não vou ficar me uh, delongando nos números, mas eu quero que vocês prestem atenção no custo total. Né? O custo total, considerando os dois métodos utilizados para cada tipo de acidente no estado de Santa Catarina. Custo total para os acidentes com pedestres, com os ciclistas e aqui o total geral. É um número tão grande que eu acho que vocês, meros mortais como eu, têm dificuldade de falar, né? <risos> assim, passou de três zeros, eu já não entendo muito porque eu acho que eu nunca tive uma conta assim, né? A... Ah, e aí, nesse sentido, uh, eu convido vocês né, assim, a pensar o impacto social disso, não é? o impacto econômico e social desse custo tão elevado. E aqui a gente está falando de ciclistas e pedestres. Aqui a gente ainda não está falando uh, de carros, de motos, muito menos de avião. Não é? A gente está falando talvez ah, daqueles que tenha menor incidência, né? ah, mas esse custo econômico ele é um dos custos que existe né? e é um dos custos que impacta a nossa sociedade, mas tem um outro custo que é muito mais dolorido né? que é o custo social e é um custo no sistema de saúde também, por quê? Essas pessoas que chegam, elas chegam aos serviços de saúde que muitas vezes se vêem despreparados né? então para além do custo financeiro a gente tem os desafios dos serviços de saúde ah, como trabalhar com essa pessoa para reinseri-la socialmente esse acidentado que muitas vezes apresenta sequelas não só em termos de estresse pós-traumático, em função do acidente que envolveu, mas às vezes, sequelas além das sequelas emocionais, sequelas cognitivas, sequelas físicas, que desafiam os serviços de saúde, não é? Além do outro fator, como também reabilitar esse indivíduo para colocá-lo novamente na sociedade, colocá-lo novamente. No, no trânsito, não é? Que eu estou comentando mais especificamente ah, E que ele não venha novamente desencadear outros acidentes ou não se coloque em risco novamente Bom, ah, então além dos desafios sociais para read, readaptação e reabilitação social dos acidentados, não é? Uh, que é outra questão bastante importante. E aí eu trago para vocês um trabalho que a gente publicou junto com uma aluna uh, de doutorado, em que a gente... Uh, nós temos na PUC de Goiás uma clínica de reabilitação conveniada ao SUS, em que a gente recebe, faz uh, exatamente reabilitação cognitiva e física dos indivíduos. E grande parcela da população que a gente recebe são exatamente... Pessoas, não é? e essa foi a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para solicitação desse credenciamento Das pessoas que haviam se envolvido em acidentes de trânsito E que necessitavam uma reabilitação física e cognitiva, além de emocional é? E um dos aspectos que nos desafiou foi o fato de que essas pessoas chegavam não é? Faziam a reabilitação física, muitas vezes apresentavam comprometimento, se tornavam cadeirantes, mas elas solicitavam o uso da cadeira de rodas motorizada. E aí, gente, para usar a cadeira de rodas motorizada, a gente também tem que fazer uma avaliação psicológica, porque a pessoa também tem que estar apta a manusear essa, uh, esse meio de locomoção que também é motorizado. Uma cadeira de rodas motorizada pesa, em média, 60 quilos e com uma pessoa ah, com a saúde debilitada, um, um novo acidente com essa cadeira de rodas motorizada pode ter um impacto significativo na sua vida. Mas o que é que a gente precisa avaliar na condução da cadeira de rodas motorizada? Será que são os mesmos construtos, as mesmas condições que precisa para ah, um motorista comum de carro, o que que a gente precisa ver, né? E aí esse foi um desafio que a gente teve, né? Ah, que desenvolveu um protocolo dessa avaliação para poder ah, colocar no nosso sistema e a partir daí desenvolver e discutir com a equipe interdisciplinar ah, buscando proteger esse indivíduo e o grupo a que ele está inserido no sentido de se ele pode ou não, não é? ou se ele está apto, ou se ele apresenta as condições necessárias para conduzir essa carreira de rodas motorizadas. Esse é um dos exemplos. É? Bom, como conclusão, já fechando, nosso tempo é ah, exíguo, esse conjunto de dados, é? o que aponta. Os custos sociais decorrentes dos acidentes de trânsito são elevados e impactam diretamente na vida das pessoas, nos serviços de saúde, na atuação dos profissionais de saúde e na economia nacional. Mas não só os acidentes impactam na saúde, mas a saúde também impacta nos acidentes e isso nos faz Uh, pensar na necessidade de políticas públicas, não é, de saúde, que englobem o trânsito e necessidade da aproximação da psicologia da saúde com a psicologia do trânsito. E isso seria um benefício para a sociedade uh, e para nós como cidadãos. Acho que por hoje é isso e eu agradeço a oportunidade. É, a gente está aberto aos debates, às perguntas, alguém quer se vai testar com relação àquilo que a gente ouviu. Eu até brinquei com a consulta e com a Dani, né? Bom, se não tiver pergunta, a gente continua debatendo, porque o tempo foi tão tá um pouquinho, o um assunto tão interessante, principalmente dentro daquela questão que a gente tem no contexto da psicologia da Braf city, que é a psicologia do tráfico então não é só de trânsito e quando Concita nos traz algumas questões vinculadas à aviação, né, a gente precisa também ter esse olhar porque nós precisamos estabelecer esse horizonte maior mediante aquilo que é a nossa atuação profissional né? então, alguém que gostaria de eu posso, posso fazer uma pergunta para a Concita? Claro. É, você trabalha com aviação, psicologia da, da aviação então você tem esse perfil do piloto Certo, e, e esse perfil, você, como você é, estaria, qual é o seu olhar para esse carro automático, no futuro, para os condutores? Primeiro, deixa eu colocar uma coisa para vocês, é... no contexto do mundo todo, é claro que, como nós não nascemos para voar, porque se nós tivéssemos nascido para voar, a gente teria asas, a condição de voar é muito é, imposta também por uma condição tecnológica. Foi a partir da invenção tecnológica que a gente pôde voar. Né? Então, foi preciso se identificar é, como seriam as pessoas que estariam utilizando o recurso do transporte aéreo, que foge de todos os demais padrões. Né? É, de tal forma que essa pessoa não, pode, não, não possa ampliar os riscos já existentes. Então, o um perfil de fato é traçado e é preciso a gente acompanhar esse processo. Né? Na condução desse processo, é, eu diria que no processo evolutivo da, do próprio desenvolvimento da aviação, a gente vai vivendo toda uma relação de, de novas adaptações e de inovações sobre o olhar sobre essa pessoa. Né? Quando a gente fala de automatismo e de automação, eu diria para vocês que nós, seres humanos, é, precisamos ter clareza dessa relação, dessa interface homem-máquina, de que, nesse processo de interface, vão estar, é, vão, eu, eu poderia dizer assim, subjacentes, ou mesmo como num véu a nossa própria condição humana né? qual é o foco maior do desenvolvimento do trabalho que o psicólogo faz de endaviação é estudar os fatores humanos não é outro caminho e é o de fortalecer a ideia dos fatores humanos e da compreensão desses fatores humanos para garantir a segurança dos nós né? hoje eu vim para cá Saí de Recife às quatro e 25 da manhã. Às sete horas eu estava aqui, tranquilíssimo, lindo, olhando as nuvens. Por quê? Porque eu tinha consciência da segurança daquele mundo, né Se a gente tem um alarmante número né, de mortes no trânsito, eu não tenho um alarmante número de mortes no, nos voos. Né? Então, é preciso compreender essa relação homem-máquina, essa interface homem-máquina. E talvez, no caminhar do próprio desenvolvimento do homem, no, no âmbito do seu, é, da sua relação com o seu automóvel, com o seu transporte terrestre, talvez a gente precise caminhar um pouco mais como a aviação caminhou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E nós precisamos avançar nessa compreensão, inclusive de que se um ser humano sai da sua casa dirigindo um automóvel e se acidenta, é preciso que haja uma compreensão do que de fato aconteceu né? porque provavelmente quando nós vamos conversar, por exemplo sobre o acidente, nós vamos encontrar componentes é, do ambiente, do contexto social, das perspectivas psicológicas, das condições de relações interpessoais e todas as outras coisas, então é fator humano, é, eu estava pouco dizendo para vocês que observando as máquinas é, no, no, no centro no, do Brasil, o que, que a gente estava observando? Os trabalhadores daquelas máquinas, elas, eles passam por simuladores como os nossos pilotos. E por que eles passam o simulador? Porque eles precisam aprender a se capacitar. Um piloto é avaliado nesse processo todos os anos. Ele precisa ser rechecado todos os anos. Porque ele precisa estar se adaptando constantemente à máquina que ele. Por isso que eu estou dizendo que, de fato, ao caminhar sobre a ideia de se pensar a psicologia dentro dessa composição, inclusive da saúde, porque eu tenho que dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande acompanhar os processos de saúde, não só de pilotos, a gente sempre coloca o piloto na evidência, mas, não se esqueça que para aquele avião estar no ar, ele teve um mecânico, ele tem um controlador de tráfego aéreo que está no centro de controle, fazendo o acompanhamento, ele tem todo um processo de e de logística para que haja a possibilidade da segurança. Mas qual é o caminhar disso? O foco efetivo é a possibilidade do movimento para a vida. Voar é vida. Imaginem que o que seria desse mundo se a gente não tivesse os aviões? Eu não estaria aqui, porque até chegar em Brasília de Recife para cá é em torno de dois dias, dois dias e meio. E em duas horas e quinze minutos eu estava aqui. Respondi a tua pergunta? É exatamente como você colocou a questão de uma colisão. Então, o foco ainda é o ser humano. Quer dizer, você realmente tem que estudar, preparar esse humano até para essa evolução. Futuramente, talvez a longo, a longo prazo. Não sim, é isso? Exatamente. A gente, Exatamente. Precisa. A gente precisa inverter esse foco. Esse ser humano, ele não está isolado. E quando a gente pensa no processo de educação, por exemplo, ao trânsito, nem sempre a gente faz foco nas necessidades efetivas, nas demandas, que nós deveríamos, inclusive, a partir dos estudos que vocês já vêm fazendo, trazer essas, esses dados para poder, de fato, promover um trabalho de psicoeducação. Né? A gente não faz psicoeducação, a gente tenta fazer uma educação. Olá, é, você falou que você tem, é, tem 40 anos, 40 de, anos de psicologia de psicologia, do tra... na, do, do psicologia na aviação. Não, na aviação são 25 anos, desses e, 40 Eu queria que você fizesse um paralelo com o que o psicólogo da aviação pode, é, pode trazer para o um psicólogo terrestre. Tá? Eu acho que nós temos muito o que compartilhar com vocês, né? começando pela ideia é, específica de que a nossa disciplina a psicologia está incluída numa disciplina muito maior, que é a de fatores humanos. Eu preciso entender que fatores humanos não é só psicologia. E eu imagino que vocês, que já atuam no trânsito, poderiam é, trocar muitas figurinhas com a gente, no sentido de que vocês pudessem é, rever a forma como vocês veem a condição é, específica. O que é que vocês ainda fazem maciçamente? Somente a avaliação psicológica. Qual é a influência específica que o psicólogo tem, inclusive junto ao DETRAN, para trabalhar a psicoeducação no trânsito? Qual é a influência específica? Eu diria para vocês que dentro da aviação, quando a gente, por exemplo, faz as análises de investigação de um acidente aéreo, podem entrar no site do CENIPA e vocês vão encontrar nesses relatórios toda uma parte específica do fator humano psicológico que vai com, uma, com recomendações amplas do que pode ser melhorado no sistema. Não necessariamente naquele piloto que eu ouvi, que às vezes já se foi. Mas, então, o que eu diria para vocês? É preciso que vocês avancem e, e, e tentem pensar que vocês podem trabalhar, não só no processo da avaliação psicológica, mas que vocês podem trabalhar em uma composição que a gente já fala muito de mitigação, de prevenção, de resposta e, evidentemente, de reconstrução. Até para chegar ao que... A Luciana? Daniela falou, perdão, Daniela falou, porque olha o impacto que isso se cai na própria condição da saúde enquanto é, política pública. E qual é a resposta que a gente dá para isso? Como é que nós estamos, de fato, contribuindo nesse processo? É nesse sentido que eu queria, de fato, trazer também a minha fala, para que vocês pudessem encontrar um pouco de daquilo que a gente vem fazendo na aviação eu sou uma apaixonada, não posso negar pela psicologia e também pela aviação, então eu acredito que vocês podem caminhar nesse, nessa busca de voar junto com a gente Eu sempre digo aos meus candidatos, quando eu estou à frente deles, que eles não são simplesmente uma folha de papel com um clima em cima, que eles são vidas e que quando eles estão ali, me mostrando algumas coisas, eu estou olhando para a vida deles, dentro de um contexto extremamente sistêmico, né? Buscando entender a dinâmica desse ser humano, que precisa dessa habilitação, inclusive, para poder sustentar a sua família dentro de uma condição de dignidade e que faz parte de um processo social do qual ele precisa se responsabilizar também. Né? Então, é, aquilo que tu falas agora e aquilo que a Dani trouxe também como consequência de tudo isso né, que a gente está vivendo, é realmente essa condição da nossa produção, ela é muito maior do que a gente imagina e do que a gente vem muitas vezes aplicando nós precisamos entender essa profissão na sua magnitude, na sua grandeza e nisso nós precisamos estabelecer em nós é, essa pertença de sermos psicólogos, né? de entendermos né, entre linhas essa vida, porque é, a condição é, são as perdas que estão se estabelecendo pelo mundo afora e dentro da nossa própria sociedade. né? as perdas de muitas coisas estabelecidas que vão deixando famílias totalmente né, é, é, desprovidas. Desprovidas. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Dani, a Concita e já estamos íntimos, né? coisa mais boa do mundo. É, as relações humanas é algo muito bonito. A gente acabou de se encontrar. Né? Então, assim, é algo que a gente vem, vem podendo cativar e cultivar. E isso se chama vida. Então, eu agradeço a, todo você, a todos vocês que permaneceram na plateia. Muito obrigada pela atenção e lembrando que à tarde a gente tem mais trabalhos. Muito obrigada.